Legal, nós já entramos. Dollarum, me aguarde aí na frente. Oh, uh, as portas se abrem automaticamente. Isso é bem útil, eu acho. Uh, Roland, você tá bem? Não dá dessas, cara. O Willy caiu no chão, tudo bem. Vamos lá, Dollarum. É bom que você esteja logo por trás de alguma dessas portas. É bom você não se esconder. Uh. share my vision Roland a vision of a better world a pity i had hoped that you of all people would understand uh. roland uh, what did you do to me uh. me <laughs> why nothing at all You have the Horned One to thank for this. It means to protect you, for if harm comes to either one of us, it comes to the other also. You mean... you and Roland are... you are... Yes, Leander. You see it now. See what others must be shown. Dalaran! You're... I'm... Do you see? We are connected. We are the same. Defeat me, and you defeat yourself. He is correct, I am afraid. There are those in your world whose souls are inextricably linked with the souls of those in this one. The more power he has gained, The stronger his effect on you has become this proves the connection but how can this what does it mean it means you face a dilemma boy. you have no choice but to join me roland you know it deep in your heart Oh, I have a choice, all right. I always have a choice. I'm a president, a king. And from the day I took my throne, I knew that if it came to it, if it would help my people, I would gladly give my life. No! What? <laughs> Besides, if I can't kill you, you can't kill me either, right? If I die, you die. <laughs> Very true. Which is why, if you will not join me, I must banish you instead to a dimension where you will no longer be a danger to either of us. Of course. I think I see now why I was brought here. Please enlighten us. Your country, Allegoria, it was destroyed. And my country was destroyed too. You and I are the same. Two kings with no kingdoms left to rule. So we were given a chance. One last chance to save our homes. But don't you see? The kingdom the Horn One has given you, it, it's not really the place you once ruled. I'm going to make you see. I'm going to defeat the Horned One and remind you who you really are. Who I really am. You think you know me. You know nothing! Enlighten me. You Você tá brincando comigo? Dollar? tem uma ligação com o Roland? What the fuck. Oh shit! Nossa, cuidado, Roland. O que, que ele tá fazendo agora? Minha nossa, ok. Vamos lá. Eu acho que melhor do que ninguém para lutar contra ele, senão o próprio Roland. Eu vou manter o Roland aqui nesse combate até o final. Que eu tenho total ciência de que isso torna isso uma batalha de anime se eu faço uma coisa como essa. Oh meu Deus, ele dá muito dano! Cuidado! Ok, eu já tô pegando o combo dele, pelo menos o primeiro, que é esse. Eu não sei se eu vou ter só Array o suficiente. Eles não estão mais me curando tanto quanto curava antigamente. Então, é bom que eu use isso com cuidado. Minha nossa, what the fuck? Ok, a gente tá dando dano decente nele, mas ao mesmo tempo ele também tá dando dano estrondoso na gente O que, é que ele vai fazer agora? É isso de novo! Cuidado! Ok! Dessa vez ele só com uma vez, ele não deu aquela rodada Ele tá meio tonto agora Agora ficou tonto, é engraçado, imagina isso! Cuidado Roland! Desvia de novo! Eu não consegui, droga! Desvia disso! Oh shit! Nossa, não! Ok, calma, calma, calma, eu não vou ter só race suficiente pra essa batalha, cara, eu já tô vendo Eu vou ter que dar algum item que aumente a defesa mágica do Roland, talvez Vamos lá, espero que isso seja o suficiente por enquanto Eu até agora, não senti nenhuma vantagem nesses itens de aumentar a defesa Ai, droga Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que esses Sorrows não curam mais nada? Ah, ok, ele tá tonto, ele tá tonto, é a melhor chance que ele esteja de dar dano, agora desvia Desvia no próximo dano que ele for dar que vai ser... What the fuck? Nossa, ok, dessa vez ele girava no mapa inteiro e o Leander já era Vamos lá, ele aproveita que ele tá tonto, dá o máximo de dano possível, Roland Ainda não acredito que ele é uma versão sua. Desvia disso também! E o próximo e o terceiro pop desvia! Ok, estamos bem! Ainda não consigo acreditar que o Dollar é uma versão desse mundo do Roland, cara. Como assim? Ele. É. Quer dizer que tem uma versão de cada um de nós, do Evan, do Leander também no outro mundo. Será que isso traria um plot pra um segundo jogo? Aliás, um terceiro, não vamos nos esquecer de nenhuma que eu nenhum, né? Mas. Isso é interessante. Digo, não o plot em si, porque o, o Dollar ou o seu Roland é devastador. Eu, eu jamais iria querer um personagem como o Roland, que eu amo muito, ser um. ter um Doppelganger nesse mundo que é completamente o oposto do mal e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, isso torna a história muito mais interessante, cara. Eu gostei disso, ao mesmo tempo, não. Ah, eu não sei explicar! Só vamos tentar dar uma surra nele e tentar vencer essa boss fight. Tentar desviar essas coisinhas que explodem, porque eu não gosto nem um pouco delas Eu não consigo dar dano Minha nossa, Roland! Nossa, a ficou com 35 de Ok! Ok! Está tudo sob controle aqui Caraca, Roland! Ah, droga, o Evo já era Tudo bem, eu não tenho que me preocupar em ressuscitar ele Embora ele fosse dar bastante dano durante a batalha Eu quero realmente só ressuscitar quando o Roland estiver caindo oh, Droga, tenta desviar disso, beleza, ele vai atacar agora na frente Vamos continuar dando dano eu não tô conseguindo fazer um bom trabalho nessa luta, pelo que eu tô sentindo, digo Esses golpes dele são... Olha só pra isso, cara! É muito difícil de conseguir desviar, é como se eu tivesse que desviar no exato momento, no exato frame Que ele tá atacando, isso é muito difícil Que que ele fez? Aqui, ele só invocou bichinhos, eu acho Ele tá tonto, Vamos lá Dá um pouco de dano no Roland Toma cuidado pra essas coisas não explodirem em cima de você Vamos ficar dando um tiro de longe também Porque eu tenho medo do que esse cara pode ser capaz de fazer Desvia Eu realmente tenho que ter noção do timing que ele vai atacar Eu não posso desviar antes e nem depois Tem que ser no exato momento que ele ataca Que eu tenho que desviar Acreditem ou não Isso pode parecer um pouco fácil Só de assistir Mas não é nada fácil desviar dessas coisas Ai! Cuidado, Roland! Ok, estamos bem. Nossa, eu nem consegui desviar dos três. Vamos lá. O terceiro é o mais fácil, na minha opinião. Oh shit, não! Não! Vocês viram? É quase impossível, cara! Eu tenho que, eu tenho que prever isso muito antes. Na verdade, não antes, mas na hora que ele vai atacar, porque é ridículo a, o tempo de reação, meu Deus. Ok, calma. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas isso parece que dói. Então, deixa eu ver. Eu não entendi. mais que resiste, mais que resiste, não. Ah uhum. Ok... Eu espero que isso seja bastante... Oh shit! Minha nossa, ainda sinto muito dano Eu realmente não sinto a defesa de... A resistência que esses itens dão, cara O que, é que ele tá fazendo? Desvia! Ok, estamos bem! Vamos lá, vamos dar o máximo de dano possível enquanto ele tá... Eu não sei o que, é que ele tá fazendo, eu realmente tô com medo, mas... Eu não vou deixar de encaixar meus combos nisso Oh shit! Não! Ele ficou... Ele voou? O que, é que ele tá fazendo ali? Ah não, isso não é legal... Meu Deus! Ele vai ficar invocando essas coisas agora De novo, de longe Não, ele vai realmente ficar, ele tá realmente fazendo isso Ele vai ficar invocando essas coisas E, e eu não consigo acessar os Wiggleres assim cara Enquanto ele estiver desse jeito eu não consigo Ativar os Wiggleres, droga Porque ele, ele literalmente devasta o mapa inteiro Oh, desvia, não! Mesmo desviando eu não consegui defender totalmente do golpe Vieram duas vezes eu acho, pelo que entendi Eu vou me dar um pouquinho de mana aqui agora Pra poder dar o melhor golpe que eu puder aqui Assim que eu desviar de todos esses gelos Nossa, foi por pouco Tentar acertar isso daqui nele agora Beleza, desvia Roland, cuidado! Ok, estamos bem, estamos bem Vamos lá, ele caiu no chão agora O que é um bom sinal Ele tá tonto Não! Nossa, desviei Ótimo Vamos lá, só mais um pouco O que, que ele tá fazendo agora? Ele tá rindo, eu não gosto dessa sua cara eu Vou usar esses wigglers porque eles dão muito dano E agora o que, que ele tá fazendo? Ele tá ali longe Ele vai fugir dos wigglers. Droga Desvia Ah, desvia Ok Desvia também disso, beleza, estamos indo bem, estamos indo muito bem. Por favor, só mais um pouco, ele tá quase com o um terço de HP. Tenta dar mais uma esquivada, a última, e agora vamos focar tudo nele. Toma isso, Doloran. Mas eu não acredito, cara. Isso. Isso é inacreditável pra mim. Eu sei que eu tô batendo na mesma tecla o tempo inteiro, mas o Doloran ser o Roland nesse mundo é esquisito demais. Eu jamais imaginaria um cara com ele, por trás, como ele, por trás desse capacete. Oh não, cuidado, esse golpe é. Ai. Ele é muito forte, ainda bem que eu não consigo sobreviver Essa foi muito pouco <risos> Ok, Doloran. Eu não vou mais deixar nenhuma brecha pra você Eu vou usar esses Wigglers aqui Espero que eles acertem dessa vez Nossa, perfeito! Ele vai ficar imóvel E talvez os Wigglers consigam dar dano, diferente da gente Eu não sei se eu consigo dar dano Quer dizer, eu não sei se os eles conseguem dar dano Enquanto ele tá naquela barreira, eu sei que eu não consigo Mas, por favor, pelo menos os monstrinhos Ele vai matar... Nossa, ele conseguiu desativar ele Ele tá tonto agora, perfeito! Vamos lá! Só mais um pouco, Rose. Aumenta seu dano. Tenta desviar disso. E agora o próximo ataque ele vai dar pra frente e a gente consegue investir todo o nosso dano aqui agora. você de tentar me curar, porque eu não tô numa boa situação aqui. Esse cara ainda tá dando muito dano na gente. O que, que ele vai fazer? Ele vai invocar esses malditos furacões. Eu acho que já tá bem fácil de desviar disso, não tá, Doloron? É só manter a total distância do cenário, droga. Ok. Estamos indo bem, ele tá cansado Não, ele não tá cansado, ele tá rindo, eu tô com medo disso Mas os Wiggles devem fazer um bom trabalho aqui agora Não, ele teleportou, droga E eu fora que eu não consigo enxergar ah Desvia disso, beleza, tenta esquivar mais uma vez E agora, é o terceiro e último golpe Beleza, o Evan já era O Leon ele tá com muita pouca vida Mas eu tenho certeza que a gente consegue derrubar ele Falta muito pouco, ele tá com um quarto de HP Vamos lá, tenta desviar Ok, os Wiggles, eles Fariam uma ótima ajuda aqui agora Mas eu tava bem longe deles, não dava pra ativar só mais um pouco, pessoal, por favor. Esses aqui, tem que ser agora. Ele tem que invocar qualquer habilidade. Beleza, vai dar tempo, eu espero. Que tome o dano. Não! Ele desviou justamente na hora. Ok, ele vai dar o golpe agora pra frente. Isso significa que a gente pode atacar. Não se ele teleportar. Desvia mais uma vez, Roland. Abaixa. E beleza, agora ele vai atacar pra frente. Vamos com tudo. Será que ele vai ficar tonto? Não, ele tá rindo. Eu não sei por que, que você tá rindo. Se você tá quase morrendo, Doloran, mas ok. O único problema é que se o dólar morre O Roland também morre, não é? Então... Por que, que essa batalha de fato é alguma coisa? Eu não sei Mas os eles devem saber Agora ele realmente está rindo está contando vantagem Mas você vai tomar um dano estrondoso agora Eu não acredito que ele desviou mais uma vez ah, Doloran! Falta muito pouco pra você cair E você acha que essas criaturas vão Ser o suficiente pra você safar? é isso, cara Embora você seja eu Ou eu seja você não importa quem seja quem, não importa quais são os propostas de cada um, não importa o que eu queira pra mim, se eu quero retornar pra minha família ou não Não vai ser por esse jeito, não vai ser por esse meio, eu não vou sacrificar ninguém pra isso, só alguns itens talvez Mas eu não vou sacrificar absolutamente ninguém pra poder trazer o que eu quero, o que eu amo de volta, minha família O meu filho, eu não sei qual é daquela cutscene estranha que o meu filho, oh shit, não! Seer, vamos lá. Essa vai ser a última vez que eu vou usar o item nessa batalha. Porque de longe mesmo eu vou acabar com isso. É o seu fim, Doloran! Uh. Uh. O meu poder não foi o suficiente! Parece que. Eu subestimei você. a transmissão do zip parece que as almas estão retornando nós conseguimos talvez tenha sido só um pouco mas nós conseguimos missão foi um sucesso <risos> nada mal nada mal mesmo mas ainda não acabou precisamos fazer alguma coisa contra aquele dos chifres até que aquela coisa suma nós não estamos seguros. Tá legal, Doloran. Desembucha de uma vez. Você quer ou não quer nos dizer como acabar com aquele dos chifres? A partir daqui não tem mais volta. Tenho certeza que quer continuar. Ahn... Uh, eu quero, mas... Assim que eu salvar o jogo... Eu não sei, ahn... Uh... Não dava pra salvar o jogo, então eu só vou pegar esses itens aqui e agora sim, de volta ao personagem <risos> Dollarin. É bom você nos contar. You're finished, Dollarin. Your plan has failed. He'll never rule the world. Never! Rule the world. You have read too many fairy tales, boy. The world was never my prize. What? It was a beautiful place, my home. A realm of peace and prosperity. I was the king of Allegoria. A young man handed the crown too soon. None loved my realm more than I, but I was conceited, arrogant. Our kingmaker was a being known as Alessandra. In strengthening our bond, I committed the greatest of all sins. I fell in love. And love between king and kingmaker is an offense against the will of the gods. As punishment, she was cursed to spend the rest of her days in the guise of the Horned One and cast along with Allegoria into another dimension. And so, I vowed to bring her back, she and my beloved kingdom. I set out to acquire all the King's Bonds of our world, that I might use their combined power to reawaken Alessandra. How did you know that was even possible? The guise of the Horned One, you said. I take it the creature we see is but an outer shell within which Alessandra lies trapped. If so, The strength of the king's bonds might serve to reach that which lies dormant deep within, to reconnect King and Kingmaker, and free her of her prison. It is as you say. If Alessandra can be revived, Allegoria may yet rise from the ashes, and I shall have regained my beloved and my kingdom both. Now you know what it is I seek. Roland, if my realm were to be restored, yours too might return. You would be reunited with your family, with your son. Surely you would join me if such an outcome were your reward. I... Uh, I... He can't! He won't! Not that way! Just because you would do anything to bring a loved one back, it doesn't mean you should. what is happening to me? That horrible black stuff comes from the horned one, you know. Duller and by her's just been channeling it like. But it looks like it's finally getting the better of him. That Dory was infected by it from the start. I will restore them. I must! Alessandra! Allegoria! Both shall live again! You'd really do that? You'd destroy whole countries, steal countless souls just to get what you want? You think that's love? Then you don't deserve to love, and you sure as hell don't deserve to be a king! You would defy me! You are me! We want the same thing! You wish to be reunited with those you love, just as I do! No, it's not that simple. My crimes will be more than outweighed by the revival of Allegoria, by the return of all that has been lost! Rise, beloved kingdom! Live again! Sandra, my love, you are free at last! What is the meaning of this? You... you are not my Alissa! eu não entendo então não era ela não. não eu sentia mesmo escuridão antes e eu temia que fosse apenas aquele do chifre sendo despertado mas é a pergunta onde está a Alessandra? Ah, que se porta com aquela Ali sei lá o que e quanto a esse céu todo que foi aberto ao meio hein? Você viu como aquela coisa abriu o céu? Se não conseguirmos fechar aquilo, o mundo inteiro vai ser sugado pra dentro. Precisamos fechar. E precisamos derrotar aquela coisa. Acha que pode nos levar lá pra cima, Lafty? Ah, é só falar, cara. Claro que eu posso. Vamos, Eva. Vamos até lá em cima e dar uma surra naquele do chifres. Nós passamos por muita coisa para conseguir a Monster. Seria uma pena não usarmos ela. Monster? Foi essa própria espada que eu e a Alessandra fizemos o nosso pacto há anos atrás. Hum, o que explicaria ser a única coisa que poderia penetrar aquele dos chifres? Muito bem, pessoal, Vamos! É hora de derrotar aquele dos chifres e trazer de volta a paz no mundo! É claro que isso não ia acabar assim, não é? Uma luta contra o dólar não ia ser o bastante. A gente tem que salvar o mundo! Cara, como eu amo esse jogo, é sério! Deixa eu só... Eu não posso salvar... Ai, meu Deus do céu. tudo bem. Eu posso colocar o um equipamento novo no pessoal. Eu posso colocar, na verdade, 10 Slash. A habilidade nova que o Evan conseguiu, Eu vou colocar no lugar do triângulo porque eu não uso muito essa habilidade Eu tô muito ansioso pra ver o que que ela faz, mas Antes disso Vamos ver o que que o Lofty quer com a gente Pessoal, nossa cara, essa cena tá Incrível Como eu amo a level 5, sério Se você quiser ter alguma chance de derrotar aquele no chifres é melhor usar a morsa Sabe, a espada da união Não vá pra cima dele ser é uma espada boa Mas se você estiver pronto então Vamos Uh, Loft, tem uma coisa que eu quero fazer antes. Me dá só um segundo, obrigado. Eu tenho que falar com o Dollaron por uma última vez, pelo menos. Alissa, por quê? Ah, tá bom. Dollaron não quer conversar. Uh, Roland, talvez. Dollaron dois. <risos> obrigado, Evan, por dizer aquelas coisas para o Dollar. Eu não sabia por quê, mas eu não conseguia dizer eu mesmo que ele estava errado. Mas você conseguiu. Acho que você é realmente um rei no fim das contas. Eu sou um rei, Roland! Muito mais do que você! Lofty, por favor, nos leve lá pra cima! So, where are we? Come on, come on. Tudo o resume we? isso, não é? Nós, contra... o o lendário dos chifres olha pro tamanho dessa coisa se não é uma das batalhas mais incríveis que vocês vão esperar daqui pra frente eu não sei o que vocês querem mas só de ver como tudo se fechou, todo esse arco se fechou nesse cara já, já me deixa super ansioso, o que, que é isso? Lofty? pera, o Lofty ele agora tem uma função de... Oh, minha nossa, o que que ele tá fazendo? Ok, eu não sei o que é que o Lofty fez, eu não sei nem se eu consegui, eu não consegui completar, então talvez ele não tenha feito nada mais Estamos dando uma boa quantidade de dano, ok Lofty, vamos lá, por favor, o que é que você faz? Oxê, cuidado! nossa, que golpes são esses, cara? Tá legal, tem os, King, os, os Wigglers aqui de Darkness, mas eu tô realmente interessado no do Lofty, Oh, droga! Só me deixa chegar nele, eu quero ver o que acontece quando eu chego perto dele, mas antes, tem que dar o máximo de dano possível Ai, vamos pegar um pouquinho daquela Ah, aqui, ok! Lofty! Não, droga! Eu só quero tentar usar o Lofty! Por favor, me deixa usá-lo! O que, que ele vai fazer agora? E nossa, essas mãos de novo! Cuidado, Evan! Estamos conseguindo aguentar bem até... Lofty, por favor, deixa eu chegar no máximo e... Ué, espera, a gente vai aco... É o... Ah. Despertar isso só? Digo, não, isso não é nada mal! É literalmente o um despertar... Intencional, que a gente pega sem... É, isso não é nada mal, cara. Vamos despertar que eles a gente pode pegar com... Minha nossa, o que é que foi isso, Evan? Holy shit, é, é incrível. Eu não esperava por isso. Ele literalmente aumenta o tamanho da espada e... Cara, que legal. Ok, vamos aumentar um pouco da defesa do nosso pessoal. Nós não estamos numa boa situação aqui, talvez, de... De vantagem, porque embora a gente esteja dando bastante dano, ele parece estar total... Totalmente calmo nessa batalha Ele deve ter muito mais cartas na manga e eu não quero descobrir o que, que é Ai ah, não Por que, que eu fui falar? O que, que aconteceu? A vida dele agora tá roxa É um escudo igual o do Brain Skimmer Ok, vamos lá Lofty me dá mais um pouco do despertar Por enquanto não, porque você não deixa eu conseguir ter todo o despertar O que, que ele tá fazendo agora? What the fuck? Por que, que o. Por que, que o símbolo de Gold Paul apareceu e por que, que ele tá usando Ele tá usando as mesmas habilidades do Long Fang? É o que eu tô pensando, esse cara tem... Não, não é possível. Deve ser só coincidência. Ele não pode ter todas as habilidades. Vamos lá, vamos continuar dando dano nesse cara. Ele tá quase com a metade da barra de vida roxa dele, que parece que é um escudo, assim, eu espero. Eu não quero ter mais surpresas aqui nessa batalha. Vamos lá, ah, droga, eu errei. O que, é que ele tá fazendo agora? Essa não. Não, é o Braith Skimmer. Droga, ele realmente tem todas as... Ele realmente tem todas as habilidades. Ele consegue dar Eherit em todas as habilidades dos... Dos outros fazedores de reino. Eu acho que isso faz sentido. Ele foi despertado com o laço dos reis dele, que foi graças aos fazedores de reino. Ele só tá aqui agora por causa dos fazedores de reino, então. Eu acho que faz sentido ele ter todas as habilidades. Mas isso é um problema, porque se ele. Oh, shit, o que, que ele tá fazendo? Isso daí não é uma habilidade nem o rei! Droga! Minha nossa! Eu não sei de onde ele tomou tanto dano, eu acho que foi dos Higgins de Darkness, mas ainda assim! O que foi todo esse dano, cara? Ele agora vai dar Inherit na habilidade do... Ai, me esqueci o nome dele. É o do Zip, não é? Exatamente. Droga. Ah, aguenta firmeva, firme Eva. Se eu chegar bem perto dele, eu não tomo esse dano, eu imagino. Mas vamos continuar. Ele tá quase perdendo o escudo. Falta muito pouco. Vamos lá. O que, é que ele vai fazer agora? É o do Oaken Exatamente. O que, é que ele vai fazer? Será que ele vai trazer aquele veneno? Por favor, tudo menos isso. Oxi. Não, não é o veneno. Ok, menos mal. Eu só tenho que tomar cuidado, então. porque Não parece que eu consigo prever. O que é que vai aparecer aqui? Aonde vai aparecer essas plantas? Beleza, acabou. E nós conseguimos tirar o escuro dele, maravilha. O que, que é isso? Que coisa é essa flutuando? Não tô nem aí. vou só dar o dano nessa coisa O Lofts tá bem ali. Eu preciso pegar ele assim que eu puder. Eu só tem que dar mais um pouco de dano. Ah, oh, droga, o já era. Tem os Wigglers ali. Tenta ativar eles o mais rápido possível. Por favor. Ele tá quase na metade da vida. A gente consegue, pessoal. Ele teleportou. Droga, cara. Tá sendo muito difícil conseguir. Oh, shit. É, não... Tá sendo muito difícil conseguir acertar os Wigglers de Darkness nele Porque eles ficam teleportando, tanto ele quanto o dólar, Mas a gente está conseguindo uma boa quantidade de dano aqui Eu vou ter que curar o Evan só por precaução Não temos muitos itens de ressuscitar, então Só por garantir... Oxi, oh, não... Por incrível que pareça eu tô conseguindo tocar até que bem ele Então eu tô feliz com isso Vamos usar um pouco do Roland agora Eu disse que eu usaria todos os três personagens Então por que não Vamos tentar usar o despertar do Roland aqui agora Perfeito, bem na hora Roland E agora vamos abusar o máximo possível das nossas habilidades Deu um dano absurdo nele Roland Nossa ele dá um tiro de fogo Isso é incrível cara Vamos lá só mais um pouco Eu ainda tenho cargas do Awakening um dá o máximo de dano possível eu tenho mais uma chance talvez mais uma habilidade que eu vou conseguir usar perfeito em seguida eu tenho toda a minha mana cheia pra poder abusar mais uma vez então vamos lá roland eu só não tenho habilidade da espada no 100% mas era assim isso deve dar um dano descomunal vamos lá ele tá quase com um terço de hp falta muito pouco pra gente chegar próximo de ter uma esperança de derrotar ele mas nós não temos muitos itens de ressuscitar então oh shit o loft está aqui ainda não se foi Agora é a hora do Leander. O que, que ele tá fazendo? Mais uma vez essa barreira. Ah, droga. Só pode estar brincando. Leander, eu vou te curar um pouco. Porque eu quero usar todo mundo aqui direitinho nessa, nessa batalha. Lofty, é sua vez de dar o seu despertar para o Leander. se foi, droga. Vamos lá. Mais um pouco. Eu não consigo... Ah, que estranho. A minha barra de... Aparece barras ali do nada. Parece que está... Não, não pode estar bugado, né? Esse jogo é perfeito pra estar bugado, mas... o que, que a minha barra de mana eventualmente troca pra... De Awakening, sendo que eu não consigo usar ela Será que é apenas para dizer o progresso dela? Deve ser Vamos lá, mais um pouco, Lost. Só mais um pouco, acho que você não vai aguentar muito tempo Tenta desviar disso, Neander Beleza, ele ainda não tá ali na metade do. Ai, droga Não estamos dando muito dano nele com o Neander Mas ainda assim eu quero poder despertar com todos os personagens E agora, melhor, impossível Neander, acabe com esse shield de dele de uma vez por todas Ah, droga, não, eu fui cancelado eu acho que eu cancelou a minha habilidade, então vamos tentar mais uma vez. Ah, perfeito. Eu dei um dano bem bacana nele agora. Vamos lá, mais uma vez, Leandro. Você tem mais habilidade pra usar. Tenta usar essa última carga do Awakening. Nossa, eu consegui mirar! Perfeito! Nossa, que. Isso foi ex excepcional, cara. Agora tenta desviar disso, Leandro! Não! Agora só somos nós dois, Roland e Evan. Eu acho que eu consigo tirar a barreira dele sem ressuscitar o Leander. Eventualmente eu vou ter que trazer o Leandro de volta. Ah não, ele vai trazer a habilidade do Kingmaker do Zip de novo Vamos lá, ele tá quase acabando o Shield dele Perfeito, só mais um pouco e... Ok? Ah. Por que que você não tá assumindo o Shield? Ok, vou usar o Loft, acho que eu não consigo até que ele perca... Exatamente, eu preciso tirar o Shield dele e depois que ele perde todas as... Depois que ele usa todas as habilidades dos Kingmakers. E qual é dessas coisas roxas aqui, cara? Eu não tô entendendo mais nada eu preciso ativar esses wignes o quanto antes, beleza. Essas coisas atiram na gente. É melhor eu me prevenir. Oh shit! Não tô numa boa situação de vida aqui. O Loft acabou de me curar. Foi ótimo isso, mas ainda assim. Vamos lá, o Roller está na metade da vida. Eu também tô com quase nada de vida. Vamos usar mais um pouco do Sar Eu tô numa boa quantidade de itens de cura aqui. Só não tô numa boa quantidade de itens de ressuscitar, Eu só tenho dois. Será que eu já trago o Leandro de volta? Eu acho que sim. Não tem por que não. Ele tá quase com um terço de HP. Eu acho que consigo manter essa batalha num bom ritmo. Eu só preciso guardar o último item de ressuscitar para caso alguma coisa de errado aconteça com o Eva. E eu não quero de jeito nenhum não terminar essa batalha com o Eva. Então vamos lá. Vamos continuar dando, dando o máximo de dano nesse cara. Eu ainda tenho a minha carta na manga, que é o Dazzle Slash pra tentar dar um dano absurdo nele pelo que eu vi eu é a minha habilidade mais forte na real eu não tenho feito um bom trabalho em conseguir habilidades novas aqui nesse jogo então talvez... ou Não! Ah, cuidado! Cuidado! Eu tenho que prestar mais atenção nas habilidades dele mas é muito difícil porque eu só consigo enxergar o pé dele eu tenho que prestar muita atenção nos movimentos do pé dele da cauda antes de qualquer coisa pra poder saber que tipo de habilidade ele vai usar Droga! Não! Eu não tava prevendo isso. Eu realmente não vou conseguir prestar atenção nisso, cara. É muito difícil pra mim prestar atenção no pé de algum cara assim como ele. No meio de uma luta. Ele vai usar mais uma menos esse laser. Eu só, eu só preciso manter a distância. De longe, eu não consigo dar tanto dano assim. Mas. Aqui, vamos lá. Uh, eu tenho que me curar. Beleza, o Roland, na real, tá nas últimas. O Leandro já era. Roland, se cura um pouquinho aí enquanto eu cuido dele. Pode deixar comigo, cara. Loft, vamos lá. Me deu um pouco da sua ca... Oh, shit, não, eu tenho que te viar por favor, falta um pouco, tem um Kingmaker aqui, um, aliás, o Higgler ali quem dera tivesse um Kingmaker aqui pra me ajudar, não é? Mas, eu acho que teoricamente eu tô com todos os Kingmakers aqui me dando forças, vamos lá, só mais um pouco de dano nele, eu quero deixar o do Loft pra poder dar um dano absurdo no final por favor, só mais um pouco ele tá quase lá, menos de um quarto de HP a gente consegue, Evan só ignorar todas essas habilidades dele e dar o máximo de si, estamos quase com quatro de mana, é o suficiente pra poder usar a Mornstar com o Desert Slasher, mas eu acho que eu posso guardar isso pra depois Eu acho que eu tô conseguindo... Oh shit, eu tô fazendo um bom desempenho aqui nessa batalha Só dando auto-ataque no fim dela Sim, eu sinto que sim Ele tá quase caindo, menos de um sexto de HP Vamos lá, só mais um pouco Ah não, ele vai ficar de longe agora, o que, que ele vai fazer? Ele tá apontando pra esquerda, é melhor desviar Droga não, cuidado Evan! Oh shit, 29 de HP Essa foi por muito pouco, nossa, eu vou ter que usar todos os Starways aqui e eu só tenho mais alguns Triliths Oaks. Ah, uh, droga, vamos lá. Essa é sua hora. Flip, me dê o último Awakening. E eu espero que isso seja mais do que o suficiente. Oxi, não, você só pode estar tá me zoando. Ele está mirando no meio. É melhor desviar, não é? Beleza. E agora, eu vou usar o Death Slash. Vamos lá, Morstar, deu o máximo de dano possível. Eu errei, eu errei. Eu não acredito que eu errei. Droga, vamos lá. Agora eu quero ver eu errar com o Death Slash da Morstar. Minha nossa, isso deu um dano absurdo. Perfeito, Evan. Eu não tenho mais o Awakening do Flip. Vamos tentar. Em breve. Assim que eu conseguir tirar mais um pouco da HP dele. Ah, droga. Eu preciso do Awakening do Zip. Eu, do, do Flip, na verdade. Eu realmente quero terminar essa batalha com o estilo. Então, vamos tentar dar um pouquinho mais de dano nele. Ah, não. Droga. Eu vou conseguir acertar ele. Droga, não. Só um pouquinho que o Ron está atirando, mas... Desvia disso, Evan. Beleza. Eu quero muito terminar essa batalha. Pelo menos, não precisa ser com o Awakening, de fato. Seria incrível, mas... Com... Eu vou tentar o Awakening. Eu queria muito terminar com o Mornstar dando o The Soul Slash. Então eu vou tentar fazer isso com o Awakening do Zip. Porque isso vai me dar 100% de dano na espada. Aqui tá ele de novo. Do Flip, na verdade. Eu fico confundido ele com o Zip toda hora. Mas, cara... Esse, sem dúvidas nenhuma, é um dos bosses mais interessantes que eu já enfrentei. Eu... Tenho minhas dúvidas, na verdade. Eu posso estar um pouquinho entre a batalha dele contra a batalha do Brain Skimmer foi excelente também aquela luta mas sério tudo que esse cara representa tudo que aquele dos chifres representa ele simplesmente tem um nível diferente um nível acima do Brain Skimmer e é hora de provar que nós também estamos um nível acima ah não só pode estar me zoando será que você vai trazer esse show de novo para Tona logo na hora que eu consigo a batalha de anime o que ué Flip que que você eu consegui o Awakening? WTF? Por que que a música tema tá tocando agora? Pera, o meu... O meu Awakening não, não tá acabando! Só pode estar me zoando. Eu tenho Awakening eterno agora! <risos> que jeito de terminar uma luta, senhoras e senhores. Eu, eu nem precisava tentar terminar de um jeito como uma batalha de anime de fato. O jogo em si já fez isso por nós. Eu não acredito, isso é incrível. Evan? Eu preciso ressustar todo mundo aqui pra esse momento Isso vai ser incrível Vamos só espalmar essa bola de fogo, por que não? Isso dá muito dano nele Eu vou aumentar agora a defesa de todo mundo Por favor, fiquem vivos até o fim, pessoal eu Realmente preciso de vocês no meu time Pra poder terminar com esse escudo desse... Maldito dos chifres Tento desviar disso do... Eu ia falar Dollaran, mas eu dizer Roland o Roland na verdade pode ser um alagrama pra Dollar. Não, tem dois O's é, tem dois os, mas se não fosse por isso, seria perfeito o anagrama pra Roland, Roland e Dolorun. Ainda assim, talvez eles tenham ido por essa por esse esquema, porque em japonês... Minha nossa, isso tá incrível é, não consigo nem raciocinar algo que faça sentido, mas... Vamos só spamar essas habilidades, embora ele continue usando essas habilidades dos King makers E o estilo dele parece estar muito mais forte dessa vez, mas como eu ia dizendo... Eu acredito que isso possa ser um anagrama, talvez, de Roland pra Dolorun, em japonês. No final do deles, eles provavelmente colocariam o O pra ficar Rolando na pronúncia. Então Dalaran, eu não sei, eu só tô supondo Talvez eu esteja falando muita besteira, mas desvia disso Evan Está fazendo um ótimo trabalho aqui com mana infinita Cara, o Awakening foi perfeito, esse Awakening eterno Era exatamente o que eu precisava, era exatamente o que eu queria O Rang, ele caiu, eu não acredito nem vi ele sendo derrotado, droga E eu não tenho mais item de ressuscitar, isso é péssimo Leandr, por favor, continue comigo aqui Ele agora vai usar as habilidades do Brain Skimmer. A gente tem que sobreviver a isso, cara, com a Mornstar A gente vai dar um dano absurdo nele Tenta tiver esse gelo... Não, eu não consegui, droga DROGA! Por favor, vamos lá Tá com menos da metade do shield, a gente consegue Droga, eu Eu não quero perder os meus itens de cura Essa não, é o filho do Leandr eu também Sou só eu e você agora, não tenho mais itens de ressuscitar Isso é mal, isso é muito mal, mas eu acho que eu consigo eu acho que esse é o momento perfeito para nós dizermos que essa é uma batalha épica entre O líder de uma nação inteira O líder de para sempre que foi O responsável por fazer uma nação onde todos pudessem viver felizes para sempre Esse era o seu sonho Evan E você está muito, muito próximo de conseguir conquistá-lo Você já conquistou, ele já está em suas mãos na verdade Você só precisa Trazer paz agora para o mundo Derrotando aquele dos chifres eu acabei de ver, ele é nível 72, ele é literalmente 12 níveis acima da gente. Nós estamos fazendo um ótimo trabalho aqui. Com esse Awake é eterno, então, principalmente. Cara, as habilidades e os auto-ataques, principalmente, são São incríveis, cara. Eu não tenho por que dizer que esse jogo não merecia muito mais do que as pessoas dão pra ele. Esse jogo ali foi muito, muito injustiçado. Nino Cune ni 2. É de longe. Eu vou deixar isso pros créditos. Porque, sinceramente. Eu tenho muita coisa pra focar aqui agora. Principalmente desviado ah, dessas habilidades do King Heart. Cara, elas dão muito dano, droga, quase que eu. Meu Deus, isso foi por muito pouco. Foi por um galhozinho, uma raiz que eu não perco essa batalha. Eu vou tentar aumentar a minha defesa mágica. Uh, beleza. Não, calma. Isso aqui é o Wind. que é defesa mágica, beleza. Vamos lá, Evan. Ele está quase caindo. Aos pés de chegar a um sétimo de HP. Eu faço essas contas de um sexto, um sétimo de cabeça, porque eu tô vendo visualmente a imagem, mas. Ou oh, não, ele vai virar o desenho na ah, gente! Eu ainda bem que eu tava com bastante vida. Eu tenho 3 livres o suficiente pra aguentar essa batalha. Eu acredito. Se ele voltar com a vida que ele estava antes desse shield de aparecer, nós vamos conseguir. Sem dúvida nenhuma, pessoal. Aqui está ele. Ele já usou todas as habilidades. Já, eu acho que já ele já usou do Dollar. Então, aliás, a do. Do Woken Heart, então já acabou todas as habilidades de Kickmaker dele Eu só preciso acabar com o Shield falta muito pouco, Vamos lá Pera, já acabei na verdade É isso, só preciso dar o último golpe nele Com a Morsar e com o Dazzle Slasher Ué, eu acertei as pedras Só pode estar brincando Evan, acerta ele de uma vez Dazzle Slasher, por favor Será que você ainda tá vivo? Você só pode estar tá brincando. Agora o tiro dele acabou. Eu não tinha enxergado isso antes. Vamos lá. O que, que é aquilo? Não, pera. O que, que é isso? Essa é sua fonte de energia. É isso que eu tenho que focar. Legal. Parece que de uma vez por todas, vamos dar um fim a você, seu demônio. Ué? Pera, o quê? Ué? Ah, não. Você só pode estar tá brincando comigo. Eu não acredito que ele não foi dando o suficiente. Aquilo não era pra ser hit kill. Eu não acredito, e agora eu tô sem ninguém. Eu acho que agora somos só nós dois. Por favor, Evan, você consegue. Essa luta não se trata só de derrotar um demônio. Tem muito mais coisas em jogo aqui. Ao fim dessa luta, não vamos estar só provando nosso potencial como rei. Você fez uma promessa pra nela, não fez? Então é hora de cumpri-la. Ao fim dessa luta, aqui e agora, estaremos dando às pessoas do mundo inteiro um lugar onde elas possam viver felizes para sempre. Alessandra, is it really you? It is, my love. But you did not free me from within the Horned One. Hmm? The Horned One was not born of the wrath of the gods as you had thought. I wanted to be with you. I wanted it so much that I gave up the power of the Kingmaker. What? Once freed, that vast, insatiable power gave rise to a monster. The Horned One. No! Do you know how kingmakers are born? They are born when a soul is sacrificed in order that a great power may be tamed. In unbinding my soul, I unleashed that power. By abandoning it, I committed an unforgivable crime. A crime for which I was punished. So you... You have not returned to me? Forgive me, my love. I am that which sealed away the Horned One's power. Only through my sacrifice, could the power which poured forth from him be contained. Then, by unleashing him, I have undone what good you wrought. No, my love. For a great evil has left the world. The Horned One is defeated. And so, my role in containing him has come to an end. My soul can be at peace, at long, long last. Thank you for never ceasing to love me. We will meet again, dear heart. Not in this world, but somewhere, someday. Goodbye, my love. My Doloran. Goodbye. Alyssa, no. Not yet. ALYSHAAAA! Ah! Tolerant. Alessandra is no more. Allegoria will not rise again. All that I have loved is lost. Roland, tell me, what great wrong did I do to deserve this? Was it in surrendering to love that I erred? Or in accepting a crown of which I was not worthy? You did no wrong. You just did what you could. To keep your love for Alessandra alive. And save your kingdom. That's life. People do what they can. Try to live as best they can. And then the tide of history comes and sweeps them all away. My country was swept away too. I tried to stop it. Tried to prevent the war that would end it all. But you can't hold back the tide. And so it rolled in. I have an idea. Why don't we make a new allegoria? A what? Huh? If it can't be brought back, I mean, we can build a new one instead. A new one? We did it. We built a new kingdom from nothing. A kingdom where everyone could live happily ever after. It was small at first, but it grew and grew, and thanks to its wonderful people, it eventually became a great nation. You can do the same, Doloran. You truly think this possible? Maybe that's why I was brought here. The country Evan and I built together. It changed things for you, Doloran. For this whole world. No one needs to be a slave to the past anymore. Now we can look to the future. Petty whiskered children. You are yet young, but you are a great king indeed. You really think so? I will start afresh. I will build a new kingdom for the sake of my departed subjects, for the sake of my beloved. today to make a solemn oath in the presence of all our peoples. United we stand as, as one single land. Well now, então está na hora, não é? Hey. Aí está você, Roland? Ah, oh, não... Não, não... Isso é... Você está... Hey. E eu esperava que você não fosse ver isso. Parece que isso é um adeus. Eu acho que está na hora de voltar para casa. Você. Você não vai ficar aqui comigo? Pelo que parece, não. Eu consigo. Sentir. Eu sinto isso me puxando de volta. Mas o seu mundo está. Sim. Antes de vir para cá, eu o vi sendo destruído. Eu posso retornar a algo que não seja nada além de morte e desespero. Eu sei disso. Mas o que quer que esteja esperando por mim, eu irei encarar frente a frente. Eu construí esse reino com você. Se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Você me ensinou muito, Evan Patwisker Children. Eu não irei me esquecer. Não mesmo. Roland... 11 See you around Goodbye Roland Evan, who are you? I think you know. You're King Ferdinand, aren't you? You've been helping me all along. Yes, and no, I am Ferdinand but it's really you who's been helping me. What? Everything I've told you, you told me first. I don't understand. This is going to sound strange, but... I can send my mind through time. It's a gift I've had since I was born. And using it to visit you seemed like the obvious thing to do. I mean, who wouldn't want to find out what his famous father was like as a child? Father? Yes, you are my father, and I am your son. What? I promised that I would live up to your legendary achievements, but before I could do that, I had to see them for myself. The things I said to you, those words of wisdom, They were all yours. But... Ferdinand lived long ago. He... <laughs> I'm afraid that was just Bodley's little joke. She's no historian, you see. She's a seer. She didn't tell you what had happened. She told you what was going to happen. About how I would become the first king to unite the whole world. So, you did? I mean, you will? Yes, you started it all by uniting the five great realms, but there were plenty of others. Smaller perhaps, but realms just the same. Each with its own particular problems. Poverty, war, and any number of other things. None of them easy to solve. But solve them you did. One by one by one. And you? Yes. I, I carried on what you started. And in the end, I finished it. come before you, a true king at last. I, Ferdinand, have brought together the peoples of every nation under the heavens. The great work my beloved father began is finally complete, and the world stands united under a single banner. I hereby swear, in the name of King Evan to safeguard this hard-won peace, for as long as I shall live. And with that, my promise to Nala was fulfilled at long, long last. Nossa, eu tô. Eu estou sem palavras. Senhoras e senhores, isso foi Nino une 2: Revenant Kingdom. Um dos melhores jogos que eu com certeza já joguei em toda a minha vida. Eu não tenho medo de dizer isso. Esse jogo veio como uma promessa. E entregou muito mais do que eu esperava A série também Mas falando um pouco dessa obra prima Que eu acabei de jogar e... Eu não vou conseguir elogiar a Level 5 o suficiente por isso Eles sempre fazem ótimos jogos Eu não consigo pensar em um jogo ruim da Level 5 E... Isso me deixa em um grande dilema de qual é de fato a minha produtora de jogos predileta porque ambos os, ambas as produtoras me deixam completamente boca aberta quanto às suas obras-primas. E Nino Kuni 2 bateu qualquer expectativa minha, jogou ela no chão e disse: Eu vou te entregar muito mais do que você espera. Então, isso. Foi em palavras o que eu consegui colocar para a minha experiência jogando Nino Kune 2. Eu não sei qual foi a de vocês por assistir essa série. Eu dei muito, muito de mim para conseguir mantê-la num ritmo legal mantê-la mais longa, devido a outros lançamentos que estão por vir. Eu fiz de tudo. Eu realmente fiz de tudo para manter essa obra-prima respeitada aqui no canal, eu não quis entregar alguma coisa meia boca eu realmente passei dias grindando, pegando coisas que eram necessárias para poder avançar no jogo e poder trazer o conteúdo diariamente aqui para vocês e eu estou muito orgulhoso do trabalho que eu fiz em Nino Kune. todos os efeitos especiais que não foram nada demais mas atenção a cada detalhe que eu dei que eu sei que vocês repararam também, pois nos comentários eu, eu, eu percebi vocês comentando isso, dos pequenos efeitos de som e tudo mais. Eu fiz isso porque esse jogo merece alguma coisa à altura. E se esse é o máximo que eu posso fazer por ele, então eu vou fazer o meu máximo. Mais uma vez, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, com certeza. Eu não esperava dizer isso ao fim dele, mas. Tudo que esse jogo nos ensina, tudo que esse jogo nos mostra, é tão lindo. Toda a história do Evan Que começou como um rei Que negligenciava tudo Ele literalmente cresceu muito Como personagem, ele não conhecia O seu povo E da noite pro dia Após muita coisa acontecer Por causa de uma promessa A uma querida amiga Ele amadureceu E se tornou o rei De todo o mundo Talvez não de todo mundo Talvez isso seja mais para o Ferdinand, seu filho, mas... Ele fez história. Ele trouxe todos os reinos, todas as nações juntas. E isso não é só em um jogo. Isso, de fato, é uma lição de vida. Nino Kone 2 inteiro pode ser usado e ser aplicado na vida real. Eu tô sem palavras. Eu realmente não consigo... Expressar como esse jogo mexeu comigo E como eu fui privilegiado de poder jogá-lo Eu espero do fundo do meu coração Que essa série tenha agradado a todos vocês Não foi, mais uma vez, eu sempre comento sobre o feedback das séries Mas essa, de novo, não foi a melhor recebida Eu acho isso muito injusto Eu nunca comentei isso nas outras, mas eu realmente acho que não dar uma grande chance em Nino no Kune 2. É um dos maiores erros que você pode cometer em sua vida. Então a todos que estão assistindo esse vídeo. Muito, muito obrigado. Por terem me dado essa chance. Dado essa chance é um jogo muito pouco conhecido. Que tocou o meu coração. E eu espero que tenha tocado de vocês. De diferentes maneiras possíveis. Então é assim pessoal. Que nós damos um fim. A um arco nesse canal, esse jogo durou muito tempo porque eu enrolei, então eu considero Nino Krio 2 um grande arco nesse canal, e é assim que nós damos um fim a ele trazendo paz para todo mundo e sendo o rei de um reino onde todos possam viver felizes para sempre. Arriving at the World Unification Summit shortly, Mr. President. Thanks. <laughs> you seem happy. <laughs> Not really. We still have a mountain to climb. I can't imagine convincing all the nations of the world to sign up to this will be easy. It's never been done before, I guess. But if you could pull it off, wow. <laughs> oh, it's been done all right. Really? <sighs> sure. In a little country a long, long way from here.